Paulo César Catanotti, técnico do Grêmio de Esportes Maringá, segunda divisão no Paraná, nós sabemos, assim como né, no interior de São Paulo, é bastante complicado, é bastante difícil, e o Grêmio começou o campeonato com essa derrota né, que a gente ninguém esperava, e é um campeonato muito breve, amanhã é já quase né, bastante uma decisão. Isso pesa muito é, no psicológico da equipe? Primeiramente nós temos que manter o equilíbrio, né? principalmente quem, quem comanda tem que ter o equilíbrio, né? passar tranquilidade para os atletas, saber que, eles, que eles, eles têm condições, alguns aí, quase que a maioria já trabalharam comigo em outros lugares, sabe como, como a gente gosta de trabalhar e também são jogadores que já conquistaram, já... É, em outros lugares conseguir acesso, mas na realidade o que atrapalhou nós na, na, na primeira rodada foi a não inscrição de sete atletas, né? Isso aí quebrou a gente, né, completamente. A gente estava treina, tre... treinando um time, estava é... uma expectativa grande, né, de conseguir o um resultado positivo e você fica sem sete atletas é complicado, né? E, tanto é que ficou dois atletas só no banco, né? E com dez minutos já machucou um, então teve que fazer uma alteração já de imediato, quer dizer, então tudo isso contribuiu para que o resultado negativo acontecesse, né? Agora, a postura nossa jogando dentro do Willi Davis, ela tem que ser diferente, ela tem que ser uma postura guerrida, uma postura determinada, é, com intensidade de jogo, sempre buscando o gol, né? Sempre buscando o ataque. E foi o que nós treinamos todos esses dias, né? Nós esperamos que, que, que no sábado né, a gente possa impor esse ritmo né, que foi treinado e a gente consiga o resultado. E você acredita que a equipe conseguiu já assimilar o método, né? A tática que você pretende implantar? É, foi o que eu coloquei, assim, alguns já trabalharam comigo, então conhece como a gente gosta de trabalhar, né, a gente procura sempre jogar para frente, jogar buscando, em busca do gol, é, usando esse artifício da intensidade, do comprometimento do atleta, né, e não vai ser diferente, como a gente já está convivendo aí praticamente já 25 dias treinando, é, ele já tem assimilado, já, tem, já sabe aquilo que vai fazer, né? já sabe aquilo que nós estamos querendo, e agora é botar tá em prática no jogo, né principalmente pelo fato de ter todos os atletas à disposição. Todos não, ainda falta quatro ainda para cair no, no, no, no bid da CBF, né? ainda falta quatro. Então, com certeza, esses quatro atletas caindo no bid, nós vamos ficar com um número de opção muito maior, muito, né? numa condição que você possa fazer alguma alteração durante o jogo, para que você busque o um resultado positivo. O você nos dizia né, que já atuou aqui em Maringá, pelo operar de Campo Grande, com uma vitória sobre um Grêmio. Não, perdemos de 1 a 0. A ah, perderam né, de 1 a 0. Opa, estou é, equivocado. É, e volta a, né, a um palco bastante importante, uma torcida muito exigente, que apesar né, de o tempo ter passado tanto, é uma torcida que exige bastante e espera né, ver novamente o Grêmio brilhando. É, assim... Quem conhece e está no futebol já há alguns anos, né? Uhum. O, Grêmio, o Grêmio, na realidade, o Grêmio Maringá, vou dar aí há 30 anos atrás, era Atlético Paranaense, Curitiba e Grêmio Maringá. Eram os três clubes do Paraná. Isso aí não. Né? Quem está no futebol já há mais tempo sabe disso, né? Só que infelizmente aconteceu essa, essa, essa, essa decadência, né? Essa, essa, essa... É, mudança foi, foi mudança, ele, né? né, muda o um nome de clube, muda o outro, vai, enfim, é, caiu quase no, no, no marasmo a ponto de nem disputar a competição, né. Sim. Então voltou agora, foi campeão ano passado, né, está voltando agora para a Série A2 do, do Paranaense e nós viemos aqui para resgatar essa história. Já aconteceu isso comigo no 15 de Piracicaba, já aconteceu isso comigo na Ferroviária de Aradaquara, já aconteceu isso aí comigo no São Caetano, então a gente tem que tentar resgatar para poder, obviamente, o torcedor acreditar, confiar, né, e quanto mais torcedor vier para nos ajudar, nós vamos ficar contente. Né? Vem ajudar, vem tentar aqui, é, incentivar os atletas, os atletas dentro do campo darem a resposta, né? dar o retorno dentro do campo para que eles ficam satisfeitos. Eles ficando satisfeitos, com certeza o número de torcedor vai aumentar e com certeza vai nos ajudar dentro do campo durante o jogo. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, um grande abraço.